Existem muitos rumores a respeito da Cersei 2 estar chegando ao CSGO. Nada oficial, nenhuma data definida, nenhum pronunciamento até agora da Valve. Mas essa possível atualização gigantesca deixou muitos jogadores intrigados. E ansioso pela Cersei 2, um usuário do Reddit criou um conceito de como ficaria a nossa querida tela inicial do CSGO na Cersei 2. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o... K-Drop, uou, que boa! Ah, ah, ah. K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. E esse conceito me deixou bastante interessado Já que no passado a gente teve uma grande mudança já no inventário do CSGO Na atualização de 2018 que introduziu o Panorama UI Que basicamente alterou completamente o inventário do nosso jogo E deixando todo mundo com saudade daquele nostálgico antigo inventário e menu que a gente tinha no jogo Foi Então pensando na cs 2 e possivelmente um novo menu Esse usuário aqui no Reddit criou o que seria o Scaleform 2.0 um Novo menu do CSGO, e tá aqui logo de cara qual que seria o conceito, qual que seria a ideia para ele do futuro né, então a gente teria na esquerda ali o um menu para você jogar o CSGO acessar o seu inventário, ver os seus amigos e tudo mais, sem menu na direita que eu achei interessante e mais futurista faz sentido, e aí aquela parte que ficava na direita, no cantinho, ele trouxe para cá, a foto de perfil, o ranking as partidas, os amigos com as notícias bem centralizadas o que eu acho que faz bastante sentido e aí a loja da Steam, né, as cápsulas e tal, bem no meio, na parte de baixo da tela. Cara, eu acho que encaixa muito. E esse post deu o que falar que no Reddit bastante gente tá comentando a respeito desse conceito de menu da Cersei 2. Só lembrando que foi feito por um fã, não é Nenhum vazamento, nada do tipo. É apenas uma ideia, um conceito de como poderia mudar o menu do CSGO depois da Cersei 2. Então, galera, cada vez acho que estamos mais próximos desse update, dessa atualização, trazendo a Cersei 2 pro CSGO, mas a gente só pode esperar um momento. Então, vou fazer mais vídeos a respeito de notícias quando elas saírem, se inscrevem aí no canal, ativa as notificações e a gente se vê na próxima. Falou!